Fala pessoal, estamos aqui na Onda Solidária TV com um solidário muito especial para nossa Onda do Bem, o Gerrit, que vai falar um pouquinho pra gente sobre diversos assuntos, desde a trajetória pessoal dele até o encontro com os projetos da nossa Onda Solidária, né, e a identificação deles com essas causas. Então, Gerrit, eu queria te ouvir falando sobre de onde você vem e depois a gente parte para como que você chegou aqui no Brasil. Eu sou austríaco, um, nasceu, nasci lá na Áustria, um, cheguei aqui através da minha curiosidade, né, de conhecer outras culturas, de viajar, de gostar do Brasil, porque acho um país muito legal, né. Aqui, quando eu cheguei as primeiras vezes, eu gostei da, da alegria e da abertura das pessoas aqui. Uhum. Eu senti uma energia é, bem legal aqui, né, então... Cheguei aqui, né? É uma história longa, mas, enfim, estou vivendo, morando aqui 15 anos já desses seis anos, né? Então, estou gostando aqui, muito bom, né? Perfeito. Hoje aqui na Onda Solidária TV a gente abordou também umas questões relacionadas à área ambiental e você é engenheiro, certo? Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa tua experiência com a engenharia como você acha que isso também dá para se relacionar com a parte ambiental hoje. É, então, eu sou engenheiro. Um, trabalhei, né, nessa área mais mais ou menos 20 anos. Ainda estou trabalhando, trabalhando agora, começando a trabalhar mais com energia limpa, né? Então, já engenharia é algo uh, bem importante também para meio ambiente, né? Porque você se trabalha, por exemplo, com a energia limpa, fotovoltaico o uh, biogás, uh, energia do vento, né? você pode ajudar muito o a, a, a meio ambiente, né? usar esses recursos que a, a terra oferece para gerar energia. Então, eu trabalhei mais na indústria, né, quando eu trabalhei ainda com as empresas e agora eu vou trabalhar começando a fazer, fazendo mais projetos com energia limpa, porque lá eu vejo que eu posso ajudar o meio ambiente dentro dessa profissão da de engenharia. Perfeito. Isso se relaciona também com a sua atuação na Onda Solidária, né? Queria que você dissesse como que você conheceu, se conectou, porque se encantou também pela Onda Solidária e quais são as ações que você pretende fazer nessa nossa organização? É, primeiro eu acho muito legal essa essa ONG, né, Onda Solidária, porque para mim ela está juntando uh, mais coisas, né, mais coisas no sentido meio ambiente, também a parte social, uh, solidária, né, ajudar os outros uhum. e acho isso muito importante a nossa nossa vida, em geral, né? ajudar o outro. Então por isso me encantei com com a, com a onda e também porque lá tem a possibilidade de uh, trabalhar com energia limpa, de fazer projetos, realizar projetos para uh, gerar energia através do fotovoltaico. Eu trabalho também uh, na área de humanos, né de autoconhecimento, então eu vejo também a possibilidade de ajudar no autoconhecimento e na despertar da consciência, porque, para mim, o que é mais importante? Primeiro, a pessoa precisa despertar a consciência, ter essa noção que é importante, por exemplo, de cuidar da, do meio ambiente, porque se a pessoa não tem essa consciência, adianta em nada, né? Você pode ter uma energia de engenharia maravilhosa, mas se não desperta, é, não funciona. Então, na vila, eu vejo, na Onda, né? na, na Vila Solidária, eu vejo um, um, vamos dizer, um modelo de viver muito, muito interessante, porque lá pode, ser, pode estar se é, juntando a energia limpa, uma ecovila, ajudar os jovens né? como você, que é um, uma, um jovem tão legal, né? que ajuda tanto, que você conhece muito bem a Onda. E, e, e, e os jovens uh, são o nosso futuro, né? Então, se a gente consegue realmente de fazer essa ponte entre energia limpa, meio ambiente, as pessoas mais uh, velhas, né? Ou, e gerações gera mais, mais velhos e mais, mais, mais jovens, vai ser muito bom. E realmente é dentro de, dessa ideia de ajudar o outro, né? de verdade, porque isso, isso na minha visão, a gente precisa da nossa sociedade. Perfeito. Que, pra a gente para finalizar, gente, eu queria te ouvir falando, dando um recado para quem estiver nos assistindo sobre solidariedade, qual que é essa importância que você enxerga é, da solidariedade no geral e também, talvez, convidando as pessoas a, a conhecerem mais sobre a nossa Vila dos Sonhos e propondo maneiras que elas também possam nas suas áreas, né? As é, suas maneiras colaborarem para esse grande sonho. É, uma pergunta interessante, né? Ampla da solidariedade, né? E acho que começa com o respeito para o outro. Se respeitar, respeitar o outro. Essa é a primeira coisa, porque se uh, a gente não tem respeito para o outro, ou também para meio ambiente, vai ser difícil, né? Então diria, para ver para nós mesmos, né? eu tenho respeito para os outros, eu tenho gentileza para os outros, eu enxergo o meio ambiente, eu enxergo meu vizinho, eu enxergo essa pessoa na rua, ela é importante para mim. Aqui começa tudo, né? Começa com essa compaixão pelo outro, pelo meio ambiente e... Se é, nós temos isso, a gente pode começar, e vamos começar, de ampliar, vamos dizer, esse respeito e realizar uh, projetos, realizar convivência um, e foi outra pergunta sua, né, como uh, convidar ou... Exato, o que você uh, recomenda né, para outras pessoas em diferentes áreas, de maneiras que elas poderiam estar colaborando também com a Vila dos Sonhos ah. ou com a Onda do É, primeiro, né? Conhecer um pouco melhor a Onda, a Vila dos Sonhos. Tem uh, no YouTube esses vídeos, tem a uh, homepage. E olhar, né? É o primeiro contato. Sentir essa conexão e ajudar a gente, por exemplo, visitar a gente nas, nas vilas do Sonho. Sempre tem algo para ajudar, para conhecer. Lá podemos mostrar os projetos que nós temos uh, uh, com o meio ambiente, como ajuda. A gente ajuda já o meio ambiente, né? Um, pode também, claro, dar doações, né? Porque a gente sempre precisa também de ajuda financeira também para realizar nossos sonhos e esse sonho é um sonho coletivo né um sonho de para mim um sonho de criar o um mundo melhor com certeza é isso que tem no fundo no meu coração que eu quero né e lá na, na na onda e na vila pode fazer isso no sentido de ajudar né e também ver a necessidade que tantas uh, pessoas até têm, né? Tem muitas pessoas que têm questões de sobrevivência, né? E a gente precisa, eu, nós todos, né? abrir nosso coração para isso e ver que, uh, uh, uh, que nós somos no, no mesmo barco. E que tem sempre uh, a possibilidade de ajudar. E às vezes essa, essa ajuda é mais fácil do que a gente acha, né? Às vezes vi outro, às vezes dá um sorriso dar uma gentileza, né? Assim começa, como eu falei antes, né? Através desse respeito e abrir o coração. É, percebendo mesmo que nós estamos todos juntos, né? Que a gente precisa cuidar do meio ambiente todos juntos, porque se não, nós podemos também fundar juntos, né? É, é, acho um pouco assim. Perfeito. Então a gente segue nessa união em prol da solidariedade, em prol de um mundo melhor. Esse foi o nosso Papo Solidário de hoje e até uma próxima. Se ligue aí nas nossas redes sociais, Onda Solidária.org, na Onda Solidária TV no YouTube e a gente vai se vendo por aí. Saudações solidárias. E eu quero só agradecer por esse convite, muito bom. Eu acho muito legal esse trabalho de vocês, essa entrevista aqui. Muito bom. Eu sinto uma alegria muito grande porque... É, com esses programas né, a gente faz algo boa para a nossa sociedade e a gente tem muita realização dentro disso. Né? Então gratidão pelo convite e pra, quero também parabenizar para o trabalho que você está fazendo. Muito bom. Gratidão, tamo juntos.